Eu falei para você no vídeo anterior que eu ia dar uma dica luxo de capoava, mas eu acho que você pode levar isso para todos os autódromos. Serra não, porque é diferente, mas para a pista é muito válido. Assim como eu já fiz volta na rada de capoava, fiz aquela relação de marchas, né? a galera que tá de R3, ninjinha, 300, 400, 500, para a galera que tá de 600, para a galera que tá de 1000, que algumas coisas mudam. Esse é um detalhe que eu tenho visto e eu acho que vai ajudar bastante porque melhorou no meu tempo e dos dois jeitos eu sou mais rápido dessa forma. É claro que aí entra um pouco estilo de pilotagem, mas eu acredito que vai ser melhor. Por isso eu quero falar, se você achar que não ficou bom, você descarta e já era, mas eu acho que vai ficar bom, beleza? Bom, vamos lá. Uh, o que eu vou falar aqui para vocês é nessa situação da chicane aqui, ó, depois da curva 1. E depois da ponte aqui, a curva 15 da ferradura. Então, é, a galera tem um... Principalmente quando está começando tal. Primeiro, não vai de zebra a zebra. Aí depois que aprende de zebra a zebra, faz a pista três vezes maior do que ela é. E eu acho que isso não é necessário. Uma vez que você entende os truques da pista, você já decorou ela, você pode experimentar outras formas. O que acontece que confunde muita galera... É que fica um conezinho aqui fora, né, então você tem a zebra aqui, zebra aqui, zebra aqui, cone dentro da zebra, que é o apex da curva, que é onde você tem que estar tá com a moto mesmo, onde está o cone, e ele é servir também para uma referência, para quando você está olhando para a próxima curva, olhar o cone e falar, é ali, né. E aqui também tem um conezinho fora, que eu sinceramente uso esse cone hoje como visão periférica, que a hora que ele passa eu sei que eu já tenho que estar tá entrando na curva, mas tem muita gente que usa esses cones para ir até ele e vir para a curva. E é isso que eu quero que você pare de fazer se você anda de 600 ou você anda de 1000. Por que essas duas? Porque uma Ninja, uma R3, a Super Street, você precisa de acelerador para mudar a moto de transição e inclusive para apontar ela na curva. É diferente. Como ela não tem a suspensão tão refinada quanto uma 600 uma 1000, e ela é mais doce, você consegue ter é, mais agressividade no acelerador que não tem susto, a moto não desgruda, principalmente se tiver com super corsa, se os esses pneus mais é, racing, você consegue sim fazer esse pincel e faz necessário. Então por exemplo, você vem aqui na curva 1, aí vem para 2 aqui, né? então você sai aqui, morde aqui, vem para cá, vai morder essa aqui, aí o que, que a galera fa faz? Sai para cá, puxa para cá esse cone e fecha de novo. E agora é o detalhe, de 300 e 400 é necessário isso, essa puxada, porque você vem, faz com o acelerador, faz a transição com o corpo, faz acelerar o de novo e ajuda no ataque, ajuda a apontar a moto, ajuda a direcionar e você leva ela com o acelerador e ajuda inclusive é, a deixar ela mais estabilizada. De 600 e de 1000 não tem essa necessidade. Por quê? Porque vale mais você dar um gole aqui maior. E daqui nesse gore já apontar pra cá e entrar a mesma coisa aqui, do que fazer essa pista gigantesca. Entende? Então eu vou mostrar pra você num vídeo pra ficar fácil. E aí, no determinado momento, eu encontrei o, o Gui que é um é um que rapidíssimo. Ele tava de mileta. E nesses dois pontos, você vai ver como eu chego nele, assim, que até tem que dar uma guardada. Lógico que ele faz mais rápido uh, o, a volta completa. Mas nesses dois pontos, eu falei assim, meu, tá aí. Vamos lá, aqui, ó. Ó o cone lá fora, ó. Ó, ó o cone onde tá. E aí a galera vê esse cone e puxa até ele. Não, pô. Eu venho aqui meia pista, dou um gás e já A hora que eu passei esse quando já começo a fechar. Tem um ralinho aqui interno, na hora que eu passei esse ralho eu já tô dentro da curva num traço muito mais rápido, muito mais fácil ah, e quando eu dou esse gole aqui eu consigo usar o trail Break aquela frenada, para encaixar a moto, mudar a geometria dela para ela apontar para a curva entrar, aí eu solto e já era. E essa é uma curva perigosa porque ela parece que ela é positiva, mas da metade para cá ela é negativa. E aí a galera vira e mexe e cai aqui, ó. Porque a curva faz assim, ó. Aí o cara dá uma acelerada, acorda, que ele pega esse vinco, a roda traseira escapa é e vai embora. Então, ó, vou até mostrar o detalhe do ralo aqui, ó, pra vocês, ó. ó Não sei se vocês viram o ralo aí. Vocês vão ver na, na, na volta. Tem um ralo aqui, ó. A hora que eu passei o ralo, eu já tô olhando pra esses dois cones, é hora de fechar essa curva, ó. Fecha a curva. Tá vendo? E aí, saio e vou no grifo. E aí eu vou deixar rolando aqui que a gente vai pra próxima curva. Curva da vitória. Eu nem recolho o quadril, ó. já fico aqui que já vai, já vou ter que tirar de novo, então. Já era. Zebra, zebra. Aí aqui dá uma descansada. Encaixa. Beleza. Prepara o quadril de novo. Não fala nada, gente. Pelo amor de Deus. estamos fazendo uma aula aqui. As reduções. Tem o conizinho lá que eu já olhei ele. Já vou fechar nele. Saio de novo. Aí assim, ó. Aí aqui você traz pra cá. Aí agora a sacada, ó. Deixa eu dar um, um pace aqui, ó. ó. Ó o cone lá, ó. A galera puxa pra lá pra entrar aqui. Não precisa. Eu já dei o gás aqui, ó. Já. Tô encaixando e entrando, ó. E vou embora. Entendeu? De novo, vamos lá. Ó. Curva 1, um, repara. Repare bem, repare bem. Ó aqui, ó. Fiz guia aqui, ó. Galera, vai até lá, não precisa. Eu dei um gás aqui, ó. Já encaixei e entrei. Olha como a pista fica bem parabéns menor. Pra você. Aí sim! Voltando do parabéns, se liga, filho. Vamos de novo aqui, ó. Fez aqui a. A primeira fechou, certo? Ó. Vem, puxa pra cá. Fecha aqui, ó. Morde essa zebra aqui. Dá uma aceleradinha e já fica aqui, ó. Mesmo exemplo. O mesmo exemplo que eu falei naquela é aqui. Quando você acelera, você consegue dar uma carguinha na dianteira e usar o trail break a seu favor, porque você deu tração. Então você tem. É, peso na moto para poder fazer essa aceleração com mais facilidade. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito, porque muita gente perde a dianteira ali, tem uns tombinhos aqui, porque. Faz a curva aqui, ó, morta desse lado, morta desse lado, aí é hora de encaixar, a frente fecha e se perde. Então isso aqui vai ajudar vocês. E agora eu vou dar um exemplo, ó, se liga. Agora com, com o guia aqui, ó, se liga, ó. Ó, presta atenção. Vou até deixar aqui o volume mais luxo, ó. Ó, ó como eu guardo o acelerador, ó. Onde ele vai, ó. Você viu onde eu saí? Não sei se dá pra ver ele direito aqui. Vocês vão conseguir ver numa imagem melhor aqui. Se liga. Ele vai até lá, ó. Eu já tô aqui, ó. Aí eu guardo tudo. Você viu que quase pega ele, tipo... E a mesma coisa vai acontecer lá, ó. Aí que lógico. Vou aqui na bota dele e tal. Ele é rápido, então... Meu. Você é... corta um dobrado pra seguir essa molecada hoje. Não é fácil. É... Bom, enfim, vamos aí. Eu vou deixar rolando que é, é luxinho, também você gosta. Isso aqui é a câmera, tá filhinho? Esse movimento aqui, ó. Fecha na segunda zebrinha. Ó lá. Vai. Aí pincelzinho pra cá, pincelzinho pra lá. Ó. Ele tá aqui. Ó. Tô indo no ritmo dele aqui junto, ó. Aí aqui é a mesma coisa, se liga, ó. Ó, ó, ele vai até lá, eu não, ó. Aí eu guardo de novo. Entendeu? Então é. Agora você imagina ele, que é mais rápido. Se ele fizer. É uma tentativa, né? Você, inclusive você vê esse vídeo, Gui. Faz isso aí que eu acho que você vai ser mais rápido. Mas. É, melhorou muito para mim. Ajudou demais. E eu acho que vai ajudar muita gente que tem dificuldade nessa transição e encaixar a moto. Não vai até lá, dá um acelerador, você vai ter mais tração, mais estabilidade, ajuda com o posicionar, entrou, fatiou, vai embora. Então quem está de 600 mil, façam esse, esse modelo. E depois vocês vão me encontrar no track day, nem fala, pô melhorou pra caraco ou não deu em nada. Se não deu em nada, volta a fazer o que você estava fazendo, mas se melhorou, Usa e já leva isso em espaços curtos de S, de chicane, assim, pra você sempre ter uma facilidade a mais pra fatiar. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguarda o próximo. Esse aqui é de caluxa, hein? Coisa importante. É nozes total. Um beijo. Oh, verifica sinaleta, inscrição Zeta. Agora sim, agora você pode ir.